Viva amigas, desenvolvi aqui uma forma de subir logo o ponto igual, que é para depois, quando chegarmos ao fim, não se notar nada, ser uma junção perfeita. Puxamos laçada, agora com a ponta grande, passamos já uma laçada na agulha, entramos no mesmo sítio e vamos buscar a segunda cor. Passamos por baixo já aqui de uma, e agora o topo fechamos com a primeira cor. Muito interessante. Reparem agora neste pequeno truque, Vamos puxar aqui esta laçada, vamos retirar e ficamos aqui com o ponto na perfeição. Vamos fazer já o segundo. Laçada na agulha. Entra. Aqui já temos a segunda cor no sítio certo. Passamos por baixo do um e fechamos com a primeira cor, o topo. Top. Reparem que está muito lindo. E perfeito. Top, né? Isto é excelente.